Salve galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? E aí, galerinha? No vídeo de hoje aí como prometido né, vou estar tá trazendo pra vocês aí a abertura de caixas aí da outra conta que, que eu vou estar tá fazendo, beleza? E na outra conta galera, não atualizei o passe Vamos estar tá aí em busca aí de, de tá ganhando um novo Brawler aí sem atualizar o passe, beleza? Vamos tá abrindo aí na faixa aí de 100 caixas essa aqui é a continha aí, pra quem não sabe galera, é a continha que eu vou doar pra vocês em breve, beleza? Quando o canal bater aí a, a meta de 1k de inscrito um Então eu peço que vocês aí que me ajudem aí, se inscrevendo aí, deixando o um like, beleza? Ativando o sininho aí pra não perder vídeo novo E bora que bora né galera, novidades aí da conta aqui Atualizei o passe, ganhei mais bonecos aí, beleza? Ganhei mais brawlers aí, mais dois brawlers para coleção E vamos que vamos né galera? Vamos lá pra conta lá agora, sem mais enrolação. Tá fazendo a abertura de caixa. Se vocês gostaram do vídeo aí, peço que vocês deixem um like aí. Se inscreve no canal, beleza? E ative o sininho aí. Galera. Não custa nada. Vamos que vamos! Foi! Ufa. Até que enfim hein! Estamos aqui na conta, né mano? vamos estar tá fazendo a abertura de caixas aí na verdade na verdade galera tá faltando ainda um patamar para poder chegar mano tem que completar as missões aqui velho então vamos que vamos galera vou completar as missões aqui quando eu terminar aqui eu vou voltar com vocês aí beleza bom eu voltei aí galerinha Consegui chegar no patamar 30, beleza? Pra gente estar tá liberando o nosso burst aí Então vamos lá para abertura de caixa Peço a vocês aí, galerinha, que vocês comentem aí quantas caixas aí eu vou, vou precisar abrir Pra tá liberando novo brawl aí beleza? Não vale é, comentar depois de ter assistido o vídeo todo não, beleza galera? Comenta antes Então vamos lá, vamos começar pra cá, é, pelas caixas aí do, do passe anterior Bora lá, galerinha Vai metendo o dedo no like aí, porque o vídeo tá insano, beleza? Vamos lá, no corta-giro. ver quantas caixas vão precisar aí. Chuta aí, galera. Vamos lá. No corta-giro. Vamos que vamos. Daquele jeitão. Abrir todas. Se a gente ganhar ele... Antes de, de abrir muitas caixas, ele vai dar até a gente fazer um up nele aí também, galera. Vai ficar bem legal aí também o bustezinho, Vamos que vamos. É caixa, hein, gente? Bora, Buster, bora, Buster. Hashtag vem Buster, comenta, galera, comenta, galera. Hashtag vem Buster. Quero ver quem vai acertar, quantas caixas aí eu vou ter que abrir pra poder tá liberando nosso Buster. Galera, se aparecer algum barulho de fundo aí, peço desculpa a vocês, beleza? Mas é isso, o que importa é que estamos aqui, né? Vamos que vamos. Nada. Nada do nosso amigo. Vamos ver. Quem eu vou colocar? Spike zero. Cadê Spike? Vamos spike. Vamos de spike de novo. Calmo, epa. Aí não, né, mano? Aí não dá, né, rapaz? Colocar no bravo errado. Laranjado, hein? Vamos ver. Nada. Nada, nada, nada, sem o um busteque que eu sou. Vamos que vamos, galera. Tem que vir, tem que vir, tem que vir. Positividade. Vamos. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Qual será a minha reação, hein, galera? Quando o Buster vir, quando o Piscar hein? E, poxa, coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Tem que vir, hein? Vamos, vamos. E lá vamos nós. Essas caixas daqui já tá acabando. Tem que ir pra outra, hein? E lá vamos nós. Olha, poder de estrela. O coração chega acelerou aqui. Assim, vocês têm que sentir a emoção. Meu Deus. Meu Deus. Tem que ela vem aqui e fala assim, né? Meu Deus. Vamos. Vem amiguinho, vem amiguinho, outro poder de estrela, da Pipe também galera, né 10, vem amiguinho, vem a Buster, não seja tão dificultado Buster, se renda, vem a mim, bora Buster, bora Buster, tem que vir Buster. É difícil. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E acho que a galera não vai acertar não. Vou... Quantas caixas eu vou ter que gastar pra ganhar esse sacana, meu Deus. Vamos. Vamos, filha. Acabamos. lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Agora ela tá aqui. Vamos. Positividade. Lá vamos nós. Lá vamos nós. E vamos nós. Vixe. Calmou. Calmou, muita calma nessa hora. Acende, acende. Vamos, Cender. Agora é você, acender. Nada, né, rapaziadinha? Agora a temporada atual. Vamos ver. Essa daqui. Vamos ver essa daqui. Vamos ver essa daqui. Esta. Mais essa. Cadê mais esta? E mais esta. E lá vamos nós. Nada de bust. Vamos agora. Nada nada deixa eu ver a possibilidade aqui galera que não é possível mano não é possível rapaziadinha o que, que tá acontecendo o que, que está acontecendo 2517 meu deus e nada nada nada nada vamos ver será que vamos encerrar o vídeo sim e é o nosso querido galera não é possível não é possível Vamos ver. Vamos ver. Vem, meu filho, não seja tão difícil. Que isso? Quantas caixas eu vou precisar abrir? Oh, meu Deus. Deus me defenderá, hein? Nada. Vamos ver. Nada. Última. acabou é isso, é isso rapaziada o vídeo ficou por aqui espero que vocês tenham gostado aí não conseguimos ganhar o brawl nessa nesse vídeo aqui beleza espero que ganhamos no próximo aí e falou